Hoje você vai aprender como usar o cautopo para extrair mais de 100 mil quilômetros de trilhas no Brasil e no mundo para o seu GPS, de forma fácil, simples e rápida. Eu já falei uma vez sobre as funções, é, é, em um vídeo sobre as funções básicas é, do cautopo, vou colocar aí o vídeo em cima para você clicar, e falei rapidamente uh, sobre essa função, tá? mas hoje eu vou uh, me dedicar a, a, aqui para mostrar para vocês, com mais detalhes, essa função que eu acho fenomenal no Cautopo, ok, vamos lá, é, estamos aqui na seguinte situação, primeiro você vai abrir o Cautopo, ok, cautopo.com, no Cautopo, você vai procurar a cidade aí que você é, deseja realizar uma determinada trilha, ok? Então, no nosso exemplo aqui, vou usar, procurar aqui uma trilha em, Pre, em Petrópolis. Em Petrópolis, eu vou... Lá são aquela região de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, né? essa região serrana do rio, tem acho que uns 200 picos. Se tem 200 picos, tem trilha para todo lado. Mas eu vou aqui dar uma passeada por Petrópolis e temos aqui a trilha, a travessia, cobiçado e ventania. Uma, uma, uma travessia que sai mais ou menos aí do centro de Petrópolis, passa por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete picos, e volta para Petrópolis. ok Vamos supor que eu queira então é, extrair essa trilha e jogar no meu GPS, muito simples, localizou a, a travessia que você quer fazer, Lembrando que no Caltopo ele usa a base, é, o mapa base do OpenStreetMap e tem mais de 100 mil trilhas espalhadas pelo mundo aqui para você exportar. No Brasil acho que são umas 15 uns 15 mil quilômetros de trilhas. Tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é ativar o Overlay MapBuilder. Ok, Map Builder Overlay. Vai clicar ele vai ativar todas as vias roteáveis do mapa, incluindo as trilhas, tá vendo? Vai separar o que são vias é, automotivas e trilhas. As trilhas ele deixa aqui é, destacado em marrom. E aqui, uma vez que eu estou vendo a, a trilha roteada, eu já encontro uma travessia, a, a cobiçada em ventania, de Petrópolis para Petrópolis, e eu encontro a travessia, cobiçado, Ventania, é... e desce lá para baixo para essa região aqui que eu não lembro o nome agora, Andorinhas. tá Mas o meu foco é só essa. É um playground região de Petrópolis. Uma vez que eu ativei a, a, a, o Map Builder Overlay e destaquei todas as vias e trilhas roteáveis agora é só eu vir aqui ó, adicionar line adicionar line vou marcar aqui o início da trilha vou percorrer o mouse conforme eu for percorrendo o mouse ele já vai me dando já vai Registrando a trilha que eu quero, tá vendo? Vou aqui até a pedra do diabo, vou aqui até a pedra do capeta, vou aqui até a pedra do inferno, errei aqui, é só da Esc. Vou aqui até a pedra do inferno, volto pro ventania e volto pra cidade. E dou OK. Travessia, cobiçada e ventania. E dou OK. Agora eu vou lá e desligo o um Map Builder Overlay. O que, que vai ficar na tela? A trilha que eu desenhei. Viu como é fácil? Ele automaticamente já fez o, o registro, já fez o track log baseado é, na trilha registrada no, no mapa base. Está pronto para ser exportado. O que, que eu preciso fazer? Clica aqui em Export, você tem a opção de mandar para o seu Garmin por um aplicativo específico do, do Caltopo, se quiser, é fazer o download em GPX, e depois de, de ter feito o download, você copiar e colar na pasta GPX do seu GPS, você baixar para o Google Earth também, é uma outra opção. Okay? Dessa forma, vou baixar aqui em GPX para o meu GPS. Ele vai me perguntar se é realmente é esse que eu quero. Automaticamente, já começa a fazer o download do arquivo escolhido. Agora é só enviar para o GPS. Bem legal, né? Não, não esquece de dar o seu like para dizer que você gostou do vídeo. Não esquece de assinar o canal para ajudar a gente a produzir mais vídeos, ok? Até o próximo vídeo.